No ABC, coração da indústria metalúrgica brasileira, o maior contingente operário da América Latina, acaba em Bernardo do Campo, uma greve que durou 33 dias. Com o sindicato sob intervenção, a categoria se prepara, caso não haja um acordo favorável, para novamente parar as máquinas. contexto que no 1 de maio, milhares de trabalhadores rompem o um silêncio de 15 anos e se reúnem para falar de suas vidas e suas lutas. Nós ontem fomos premiados com um salário mínimo de 2.258 por zero. lugar e posso tentar fazer despesa para o meio inteiro e ainda fosse. Mas desgraçadamente, desgraçadamente uns homens que determinam no um papel o um destino da classe trabalhadora. Nunca foram um trabalhador e nunca serão trabalhadores. Cabe a nós! Cabe a nós trabalhadores! A regra do jogo! E ao invés de sermos mandado como somos hoje, passarmos a mandar essa terra! É chegado... é chegado o momento, companheiros! É chegado o momento de olharmos frente e vemos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era comprado pela inflação. Arrojaram durante 15 anos o nosso salário. E a inflação continua tão alta como estava antes de 1974. A serviço das multinacionais com os direitos sagrados que o trabalhador tinha ou o mais importante que era a estabilidade no emprego e a serviço das multinacionais foi implantado nessa terra o um fundo de garantia por tempo de serviço que só presta para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade e vocês se recordam que num determinado instante Ouro para o bem do Brasil nós temos e ganhamos em troca um pênis fundido. Vocês sabem que há dez anos atrás existia uma distinção muito grande. Há dez anos atrás existia um advogado, existia um professor, existia um médico, um funcionário público, um jornalista muitas outras profissões que se distanciavam de nós, trabalhadores. E graças a Deus, graças a Deus a proletarização do trabalhador brasileiro, a proteção de todos os assalariados, o estado de miséria em que o governo levou todos aquele que de salário, fez com que nesse no dia 1 de maio de 1979, nós vivêssemos. Um momento maior da classe trabalhadora brasileira. E basta que a gente veja a situação dos funcionários públicos hoje, quando o governo oferece 30% de aumento e desconta 20, que os trabalhadores iriam receber 8, não sei o que em cima do salário atual. o grau de miséria que atingiu os trabalhadores tanto que todos nós temos que evitar alto e bom som para que E ao é um país aqui, cada um dos trabalhadores, levasse em mente que o nosso movimento hoje tomou conta de toda a sociedade brasileira. Eles tentaram intervir no sindicato pensando que o nosso movimento ia acabar e não acabou. Pediram 45 dias pensando que o movimento ia esfriar e não esfriou E eles pensaram? Pensaram que iam nos enganar, também não nos enganaram. E quem pensou de que nós trabalhadores seríamos vencidos por palavras caiu do cavalo. Nós trabalhadores já não somos bobos. Nós trabalhadores já sabemos o que queremos. E não que adianta tentar acabar com a liderança. I'm going to go E para encerrar, companheiros, eu agradeço a presença de todos os dirigentes sindicais, de todos os deputados que estiveram aqui, do prefeito que Costa, da empresa. E agradeço a todos os trabalhadores. dia 12 de maio, a diretoria cassada e os empresários se reúnem um dia inteiro buscando acordo. Apesar da catação do Ministério do Trabalho, foi Lula e a diretoria afastada que negociou com os patrões. O acordo assinado não atendeu a uma boa parte das reivindicações dos operários. Porém, para ser colocado em prática, precisaria ser aprovado em uma outra assembleia marcada para o dia 14. Eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem evitar um voto de confiança à minha diretoria do sindical. É que aprovassem o um acordo que é péssimo. Mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria sindical. É, é, é. Os eles que podem favorar e que quiserem desse voto de confiança. Levante a mão. Obrigado pela escola! Eu acho! Eu acho que não há dúvida! E mesmo aos descrentes, mesmo aos descrentes, mesmo aqueles que não acreditam na capacidade de luta dos trabalhadores, amanhã nós daremos uma lição ao Brasil e ao mundo. Nós voltamos a trabalhar com tranquilidade. Mas num determinado dia, nós vamos voltar a agir e agir com força. sendo a medida mais antipática, é pedir para que não aconteça isso, porque eu não quero jogar a classe trabalhadora no poço não abismo de sair. Ainda em maio de 1979, as diretorias caçadas retornam aos sindicatos. Durante este ano, explodiram em todo o país greves centenas de milhares de trabalhadores urbanos e rurais durante 42 dias as fábricas permaneceram vazias, enquanto nas ruas a polícia perseguia os operários. A diretoria do sindicato foi novamente cassada. Lula e outros dirigentes sindicais, presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Com o sindicato ocupado, o comando da greve se deslocou para a Igreja Matriz de São Bernardo. A política aumentou a repressão. O governo tentava quebrar o movimento pela força. Porém, no dia 1 de maio, 120 mil trabalhadores romperam o cerco policial e saíram em pela cidade, retomando o estádio de Vila. -Vila. as fábricas e manter o movimento dentro das empresas. Poucos dias depois, 26 de maio, os metalúrgicos lotaram novamente o estádio de Vila Eupídez para receber Lula e a direção.